Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will E hoje galera, a gente vem com um review e unboxing do microfone Arcano AM Black 1 tá? Esse é um microfone tipo condensador USB, tá? ele vai direto para o pelo... direto computador Você não precisa de, de nenhum intermediador, nenhuma placa de som para melhorar o áudio ali do... Do... do microfone Hoje, galera, eu utilizo esse boy aqui, que é um, é praticamente um microfone de lapela. Então, foi uma escolha que eu fiz na época, talvez a escolha não fosse tão assertiva. No final, eu vou até abrir aqui e fazer um comparativo para vocês desse microfone boia que eu tô fazendo o áudio agora. E também, né, com o novo Arcano na hora que eu fizer o setup com ele. Beleza? Então, é um vídeo rápido, na realidade, Tá? É, vou abrir aqui, eu acabei, não, acabei de tirar da, da embalagem ali do, do Mercado Livre E vamos ver o que acompanha aqui nessa embalagem ah, Aqui a gente tem um cabo USB, se não me engano esse cabo USB ele tem em torno de 3 metros tá? Então é um cabo aí que a gente consegue ter é, uma autonomia bacana né, de distância é, E o fato dele ser USB é, ajuda muito na questão... De ser um microfone móvel, né? E por isso eu acredito que ele vem essa, essa case aqui para você poder, né, é, guardar o seu microfone aí de acordo com o seu setup. Meu setup é um setup com note, então é praticamente móvel. O meu setup aqui eu gosto de ajustar e mudar de lugar o tempo todo aqui, sempre que eu posso, né? Ou quando eu necessito. Então aqui a gente tem o microfone que eu já vou abrir, vem essa espuma, né, protetora para o microfone. Que ajuda muito nessa questão do, do vento, né, no, no assopro, ou até mesmo no, no, para não estourar muito nem um B, nem um P. Ela veio toda amassada aqui, mas enfim, acho que acredito de que depois ela deve tomar a forma normal dela. E aqui a gente tem aranha, papel, deixa eu abrir aqui. Aranha ela é toda em metal, legal. Isso ajuda a aprender né, a, a, essa aranha, na realidade ela ajuda, tem um elástico aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas ela ajuda muito na vibração do microfone, quando ele vibrar, ele, ele absorve um pouco o impacto. Então, bacana, eu acho que um material de qualidade. Uh, o que mais tem aqui na caixa? A gente tem um adaptador para você colocar num braço, né, num, num braço articulado, se você tiver, ou qualquer outro pedestal. Ah... Uh, Legal, gostei, achei o um produto de qualidade é, Vamos para o microfone É um microfone até um pouco pesado, galera Então deve pesar em torno de 200, 300 gramas É um microfone discreto, bonito tá Ele é um cardioide, então o processo de captura de som dele é como se fosse um, um coração, né? Ele vai pegar muito mais aqui da frente e menos dos lados e de trás. Então é um, é um microfone que você vai ter que falar diretamente nessa posição aqui. Que para mim é o ideal porque tem muito barulho. Não sei se vocês estão escutando aí o uh, barulho de fundo. E a ideia é justamente conseguir melhorar né, essa captação e trazer um, um áudio de maior qualidade para vocês. Então essa parte USB, né, que é um USB parecido com o impressor, ele vem aqui atrás. E outra parte vai direto no PC, simples assim, tá? Ele já utiliza os próprios é, setups ali do Windows. Ah, o microfone que vem nessa parte aqui, não vou colocar para não ficar. Depois eu coloco com mais calma. E esse é um box do AM Black 1, tá, galera? E daqui a pouco eu já trago para vocês é, como que vai ser a diferença do som né, desse é, microfone de lapela P2, P3 que eu estou utilizando para esse novo microfone aqui. Beleza? Segue o vídeo aí e vamos ver qual que é a diferença. Então, galera, dando continuidade aqui, a, após o unboxing tá, do Arcano AM Black 1, é, eu estou agora fazendo um teste com o microfone que eu utilizava, só para vocês verem a comparação. Eu estava utilizando um microfone Boya tá? M1DM, condensador, um omnidirecional. Tá, esse é o som. É, eu estou gravando aqui pelo Audacity sem nenhum nenhum efeito, tá? Sem nenhuma otimização do áudio. Eu tô gravando o áudio nesse microfone aqui em 70% e, e na época eu vou colocar a imagem aí até para vocês verem qual que é o, o microfone, eu não sou tão não sou técnico na realidade de microfone. Eu falo não sou tão, mas eu não sou técnico pelos reviews ali que eu acompanhei pelo Mercado Livre, o microfone ele era muito bom, mas não era Adequado à minha realidade hoje, eu faço uma estúdia praticamente dentro de um quarto. Tem um pouco de eco, né? Então, às vezes tem alguns ruídos externos também, baixos, mas fica esse ruído externo que acaba incomodando um pouco e não deixando, não deixando a qualidade do áudio tão boa. Tá. É... Agora, eu vou trocar para o áudio do Arcano, tá? Do Arcano AM Black 1 para vocês verem a diferença. E entender se faz sentido ou não, né, para o estúdio de vocês, para a intenção de vocês comprar o microfone. Agora, galera, gravando aqui pelo Arcano AM Black 1, e vocês já conseguem ver uma diferença aí absurda no áudio. Lembrando, estou utilizando as mesmas configurações que eu, que eu fiz no Audacity, ali, quando eu gravei com o microfone boia, com o microfone de lapela. E, e aqui vocês conseguem ver a diferença, né? o som de fundo ele é muito menor, é, obviamente ainda vai vazar alguns áudios porque eu não estou fazendo edição nenhuma no áudio, né? não configurei, eu simplesmente coloquei ele cru aqui, está sem pop filter, está sem nada e estou gravando direto. Tá, então, até um, um, acredito que muita gente deve perguntar, fazer essa pergunta Também sem o Phantom Power né, Esse microfone é comparado bastante com o BM800 E depois de, de eu analisar em muitos sites gringos é, alguns vídeos Por isso que eu estou fazendo esse, esse review rápido aqui Deu para perceber que ele é muito melhor que o BM800 né, Então, o, o teu setup vai ficar muito mais limpo né, Você não vai precisar do... do do phantom power que é aquela caixinha para equalizar o som para deixar o som um pouco mais alto do bm 800 aqui você não precisa de nada né você só vai precisar do microfone a tua placa né do próprio computador ali que já tá citada e tocar os seus projetos os seus vídeos aí eu estou no quarto lembrando estou no quarto aqui e tem um pouco de eco né, o quarto ele é, acabou absorvendo alguns sons externos mas eu estou muito mas muito satisfeito com o microfone mesmo e eu espero né, que esse vídeo aqui ajude vocês aí na tomada de decisão na escolha do microfone se vocês estão pensando em algum microfone de até 400 reais talvez agora esteja um pouco maior pelo preço do dólar no momento que eu estou gravando esse vídeo o dólar está a 5 e R$ 570 tá oscilando ne, nesses valores até R$400,00, R$450, vocês realmente, esse talvez seja a melhor escolha para vocês, tá bom? Então, se vocês, cur se vocês curtiram o, vinho, o vídeo, né, dê o like ali, dê o joinha, se inscrevam no canal e valeu!